Eu tenho 30 minutos e eu sou tiro longo Então eu vou ter que fazer um malabarismo aqui Abra sua Bíblia comigo Vou ter que correr Livro de Ruth Continuação do livro de Juízes Ruth é uma continuação do livro de Juízes Capítulo 1 A partir Somente o verso 16 Quem encontrou, diga amém. amém Diz assim, Ruth capítulo 1, verso 16 E Ruth disse, não me supliques Para que te deixe ou para deixar de te seguir Pois para onde fores eu irei E onde te alojares, ali alojarei eu Teu povo será o meu povo e o teu Deus o meu Deus Somente até aqui Pai, graças te damos por esta palavra, essa noção elegante. Já foi dita que esta palavra é luz, esta palavra é verbo. E esta palavra é a única forma de poder, de transformação na vida de um ser humano. Ela transforma o carvão em diamante, como já foi falado. Então, em nome de Jesus, Pai, que esta palavra seja como a flecha sacada da aljaba. Que alcança alvos aqui nesta tarde Em nome de Jesus Amém Amém queridos Amém glória a Deus O texto que Deus colocou no coração da missionária Nadie eh, Neide Também são duas irmãs que estão tão presentes na minha vida Que a gente nem sabe Quem é quem tem hora Nadie está muito na minha igreja, ela também Então Preste atenção uh, Eu disse que Deus, ele quando quer é, transformar a nossa vida, ele usa pessoas. Porque Deus não vai descer do céu aqui para manifestar o seu poder. Ele usa pessoas disponíveis para manifestar o céu na terra. É sempre assim. É através de mim, é através de alguém que Deus vai manifestar o propósito dele comigo e com você e quando eu li o texto que Deus colocou no coração da missionária Neide para esse evento e o texto fala de transformação fala de uma casa sendo transformada fala de uma casa que vai ganhar forma uma casa que foi construída mas está sem forma ela precisa ser transformada transformada em que? num propósito vou repetir a casa aqui ela tem forma de casa tem cara de casa mas ela ainda não tem o propósito de uma casa às vezes a gente tem cara o estereótipo dá tudo certo, parece sim até parece que estamos felizes que somos espirituais, parece mas ainda não está do jeito que Deus quer a gente até prega a gente até canta, a gente até sorri mas ainda não estamos como Deus quer que sejamos e aí a história de Noemi e Ruth, eu vou ver Deus transformando histórias que não tinha nada para dar certo, eu vim te dizer que você pode descansar, que as coisas não precisam ter aparências que estão dando certo, as coisas não precisam ter evidências que estão dando certo, elas precisam é dar certo, elas precisam acontecer. Mas até que elas aconteçam e até que elas sejam estabelecidas, existe um processo. Existe um tempo de Deus. E é isso que eu vim dizer aqui nessa tarde para você. Eu sei que muitas mulheres cheias de Deus passarão aqui e liberarão sementes sobre a tua vida. Porque palavras são sementes. E hoje com a minha oportunidade eu quero plantar na sua vida uma semente. E eu vou sair deste lugar Mas essa semente vai dar fruta em algum lugar Ainda que não nos vejamos mais Ela vai frutificar Preste atenção A Bíblia diz que Esta família, a família de Noemi ela, ela Eles migram de um lugar para o outro Todo mundo conhece a história Ela sai de Belém Que no hebraico quer dizer casa do pão Só que a casa do pão não estava mais Produzindo pão Porque toda a casa do pão pazes também não é porque a casa é a casa do pão, que pode ser que chegue um dia que não tenha pão lá não é porque você é mulher de Deus não é porque você tem uma função na igreja porque você carrega sobre você alguma nomenclatura que você está isenta de passar por crise e a gente precisa quebrar isso nessa tarde eu vim aqui para quebrar isso na tua vida Amém. Que colocaram e imputaram sobre você uma mentira que você não pode chorar, que você não pode sentir dor. Essa família que o texto relata é uma família de Deus. É uma família que conhece em Deus. Preste atenção. Só que a Bíblia diz que o marido muda para um lugar chamado Moab. E não é sobre a mudança que eu quero falar e é nem um tampouco sobre a imigração. Eu quero te dizer é que nesse tempo, nesse ínterim, essa casa vai sofrer com um processo. E esse processo chama processo de perda. Noemi perde tudo. Perde filhos, perde marido e acaba por perdendo o prazer da vida. Ela perde a alegria de viver. Uma coisa é você sofrer perdas. Outra coisa é quando você não encontra mais o propósito de continuar vivendo e lutando por aquilo que Deus quer fazer. A Bíblia vai dizer que a alma dela vai se amargar. Preste atenção, a alma dela adoece, adoece a ponto dela retornar para Belém dizendo, a minha alma se amargou. Mas eu vim dizer aqui para você que Deus estava em todo tempo disponível. Deus esteve em todo tempo disponível. E Deus continua disponível. Se é para transformar, então espera lá. Deus vai usar o processo para te transformar. Se é para transformar, eu já tenho uma notícia do no céu para nós. Deus vai usar o nosso processo para nos transformar e nos transicionar. Afinal de contas, se eu e você não tivermos nada para contar, nós não temos poder e nem autoridade. A dor, a dor. A dor e os processos Elas nos credibilizam Porque quando ela venceu o processo ela pode ressignificar a história de qualquer pessoa se eu adquirir autoridade na área que está me assolando hoje, naquilo que quer me paralisar hoje, ele nunca mais tem poder de me paralisar não, você não entendeu Tenhamos autoridade Sobre os nossos processos E eu vou te dizer por quê Porque se você conhece O processo por dentro E tem autoridade e domínio sobre ele Você nunca mais vai permitir uma mulher Do teu lado sofrer pela mesma causa Não, não, não Ei O diabo não quer que você alguém E diga Descansa Porque eu estive lá Eu passei Descansa, descansa porque de hora eu saí. E olha eu aqui. Olha eu aqui. O diabo não quer permitir que você tenha história para contar. O diabo não quer que você seja remédio para quem está doente. É. O diabo não quer que você tenha a voz. Porque quando você tem a voz E sabe do que você está falando Nunca mais você permite alguém morrer No lugar onde você está A Bíblia diz que Nesse contexto todo de transição Porque essa família está transicionando Nesse contexto de transição Deus apresenta e conecta Uma mulher que não habita A uma mulher que pertence a Israel são duas culturas, dois mundos Duas mentalidades totalmente diferentes E não tem problema Deus conectar pessoas com mentalidades diferentes não tem, pessoa, não tem problema Deus conectar pessoas com culturas diferentes Com fé em níveis diferentes, não tem problema Quem causa esse tumulto todo Sou eu e você Quem causa esse tumulto todo Sou eu e você Porque sempre achamos que Deus vai ter que nos conectar com pessoas do nosso nível. Que fala a nossa língua. Mas se tem uma coisa que Deus ama, é colocar um doido com o normal. Vou pedir Alguém no caminho dela, Deus quer transformar, não só ela, mas quer usar a dor dela para conectar alguém cujo Deus também tem o um propósito. E às vezes a gente não entende porque, que no meu momento de dor, Deus está pedindo, pessoas estão me ligando pedindo para mim orar, porque que no momento da minha crise, Ele Eu vejo Deus nos respondendo e dizendo: Você pode não ter por causa do seu quadro, por causa da sua crise, por causa do seu processo. Mas deixa eu te dizer: Eu não dependo de você para operar ainda da sua crise. Eu uso você para congregação dos santos, ela já estava sentenciada, mas eu amo esse Deus que pega a gente sentenciada e mundo história, eu amo esse Deus que todo mundo já liberou uma praga sobre alguém, uma praga, é praga, maldição é praga, que às vezes até sem saber já liberaram uma praga sobre a minha vida e a tua vida e Deus vai lá e nos pega e fala assim Podem até ter sentenciado Mas eu sou aquele Que ainda ressignifica o destino Eu sou aquele que faço Acontecer E tu não depende de palavras de homens Porque se eu liberar o céu Não tem ninguém que te paralise mais Aí nesse momento Deus Faz com que mude Cole nela, tô doente, não tem nada para te oferecer, fica em Moab, ela diz, eu tô colado em você, <risos> ei, eu tô amarga, minha alma doação, não tem problema, eu tô colado em você, porque afinal de contas, uma alma não fica amarga o resto da vida, ou seja, ela tá colando porque a visão dela não é no presente de Noemi, Ela está de olho no futuro dela. A gente tem mania de julgar as pessoas pelo que elas estão vivendo hoje. E a nossa falta de visão, às vezes, nos impossibilita ver o futuro dessa pessoa. E é por isso que desprezamos pessoas valiosas. É por isso que desprezamos pessoas tão cheias de Deus. E que poderiam ter um peso tão significante também na tua vida. Mas hoje eu vim aqui te dizer Não tema a sua transformação Não tenha medo de ressignificar Não tenha medo de se reconstruir Deus nesta tarde Eu estava ali, meus olhos começaram a lacrimejar Eu falei, gente, por que eu estou com vontade de chorar? Por que a ambiência está propícia? A ambiência ela é profética mas será que eu estou com vontade de chorar só por isso? Deus falou não. É porque você está sentindo a dor de muitas mulheres que estão aqui. Você está sentindo a dor de muitas mulheres que estão aqui. Deixa eu dizer uma coisa para você. Eu estava estudando. Eu vi a missionária Neide falar sobre a questão do diamante. Não foi isso que ela falou? Diamante e o carvão? Olha aqui, preste atenção. Para dar sentido à dor de alguém, o Senhor vai usar o teu processo para dar sentido ao processo de alguém, para que alguém não se sinta mais sozinha nesse processo. Aconteceu logo com você. Uau, você passou isso, sim, eu passei, então você também pode passar. Mas tem uma coisa que eu vim trazer para você, independente da sua dor, da amargura da tua alma, mantenha-se firme. Mantenha-se firme. A Bíblia diz que Noemi vai sair de Moab, deixa a casa dela e volta para Belém. Quem foi que disse que você não pode sair do lugar que te remete mais lembranças? Quem foi que disse? Tem, há quem diga que se você sai é porque você está fugindo? Ah, mas você é não aguentou porque está fugindo! Não! Você tem o direito de mudar quantas vezes você quiser! ela diz e ela decide, nessa casa eu não vivo mais, porque nessa casa eu perdi tudo que eu tinha de valor agora é tempo de retornar tudo que você precisa saber talvez nessa tarde, é quando é o tempo de retornar? quando é o tempo de refazer esse caminho novamente? para viver o que Deus tem por você talvez você tenha decidido precipitadamente, talvez você tenha tomado precisão precipitar, mas talvez hoje o Senhor quer, com a história de Noemi te dizer, talvez seja o um tempo de refazer o caminho, refazer a rota, talvez hoje tenha um GPS que estava tá aqui procurando, procurando, procurando, perdido, perdido, perdido, e agora o Senhor está dizendo, não, eu encontrei, eu encontrei, eu encontrei, e agora é tempo de você pegar essa rota no andarai. Eu sinto Deus aqui Eu sinto Deus mudando a história de mulheres aqui E eu sinto Deus fazendo dentro do teu processo É você quem decide Ela deixou porque ela mudou de casa Ela mudou de cidade, ela deixou de sentir dor Não Não mas dentro da dor, ela tomou uma decisão. Aleluia, aleluia. Mudar de casa, mudar de cidade, não quer dizer que você vai deixar a dor no lugar. Mas quer dizer que dentro da dor e do processo, você tomou uma decisão. Aleluia. Simples assim. Que decisão? Eu decido... continuar em transição, e eu quero orar para você nessa tarde, e eu vou declarar que mesmo na dor, mesmo com os traumas que você tem vivido, as suas crises, você não vai parar o movimento, nada vai parar o teu movimento, não, porque hoje você vai tomar decisões por você é por você. Eu tô dizendo que é por você, mulher. É por você. Você precisa decidir por você. Olha para tua vizinha e fala é por você. Diga, se você não para o movimento, para outras pessoas, outras mulheres serão alcançadas por você. Diga. A Andreia, -se -a. -queia -se não tem problema nenhum você continuar com dor Você só não pode parar o movimento, minha amiga Vai doendo mesmo Vai sangrando mesmo só decida uma coisa: não parar o movimento que o céu tem com você. Porque através da sua dor, através das suas crises, o Senhor vai dar sentido para alguém nesse tempo Oh, vai Aleluia. se Oh, Espírito Santo. Gugão, meu amigo, tecladice, é o Gugão que tá aí, não é, meu amigo? Você conhece o Digno de tudo? Diga pra tua amiga, vai com dor mesmo. Adore com dor mesmo. Adore ferida mesmo para ela, daqui a pouco você esquece dessa dor, você esquece dessa vida e foca no propósito, então daqui a pouco você vai tirar os olhos disso e focar no que o céu tem com você nosso problema é que quando estamos sofrendo a gente acha que é só a gente quem tem crise no casamento, acho que é só ela que o casamento dela é ruim. Na verdade, tem um monte de mulheres talvez sofrendo pela mesma causa que você está sofrendo. Para de achar que você é a última bolacha do pacote mulher. Todo mundo aqui tem problemas. Talvez não os mesmos, mas problemas todos nós temos em diferentes, em áreas diferentes. E aqui não tem ninguém melhor do que ninguém e é por isso que nós estamos aqui. É porque não somos melhores e não temos a receita para tudo. A gente vem desse lugar é justamente para isso. É para ouvir da boca de alguém uma palavra que nos norteie, uma palavra que nos ressignifique, uma palavra que nos levante, uma palavra que traga um novo sentido para nós. É por isso que você está aqui. Por isso que eu estou aqui. Amém? Quem sabe adora comigo esse rindo assim. Tu és digno de tudo. Quem conhece? Tu és digno de tudo. já foram ativados e se perderam Traga relovo sobre este lugar Traga relovo sobre as nossas vidas Porque nós queremos voar como há Ora que os planos de Deus se cumprirão na vida de cada um de vocês. Deus vai restabelecer. Deus vai restabelecer o pacto, a aliança. Ouroplaia, a Comanásia. Meia hora já passou. Mas tem uma mulher aqui muito enferma. E antes que eu saia daqui, eu preciso orar por você. Tem uma mulher muito enferma, você veio carregada, você veio empurrada. Mas o Senhor diz assim, eu ainda tenho cura para você nessa tarde. Eu ainda tenho cura para você nessa tarde. Quase que a missão foi abortada. Quase. O Senhor me diz enquanto eu ministrava. Diga para ela que a missão quase foi abordada. Até cogitado foi. Arapai. Mas o Espírito Santo, aquele que te conhece, conhece o propósito, manda te dizer, eu vi quando você como águia saiu daquele penhasco escondida com a força da águia. vai que andará e voou, voou sobre a circunstância E voou sobre os ventos contrários E o vento contrário te trouxe Força, motivação Para ir mais alto E o Senhor manda te dizer Não pare o processo por nada Não pare o movimento por nada Porque eu sou contigo agora Jogue a e adore, Aleluia. o Senhor ele, ele, ele vai sintonizando, como o Espírito Santo de Deus trabalha, né? Eu disse aqui que só o diamante pode lapidar o diamante, só ele pode cortar o diamante. E ela vem falando como Deus usa pessoas para nos lapidar às vezes o defeito de alguém é que te lapida às vezes alguma coisa que a pessoa fala você acha que é para te afrontar, para te machucar é o Senhor te lapidando não, mas falou me provocando o Senhor disse, silêncio, sou eu te lapidando às vezes esse filho que você tá, tem em casa com um problema e você acha a culpa é do meu filho não, o diz, sou eu te lapidando sou eu te lapidando mas escute Vai brilhar no certo. As coisas vão chegar no lugar. Glória ao Senhor. Por tudo quanto o Senhor já tem falado aqui neste momento. Marta, França, juntamente com a sua irmã adorando o Senhor. Esqueci o nome da pastora. Oh, glória a Deus. Mulheres, olha Eu quero dizer uma coisa nessa tarde Nessa tarde o Senhor tem marcado vidas né? Glória a Deus ó. É a palavra racional Porque eu faço parte do Ministério de Louvor Há uns cinco anos, né Leide? Há uns cinco anos eu faço parte desse Ministério de Louvor E esse ano foi um ano de muita peleja esse ministério que está montado aqui hoje é mulheres valentes, valorosas que aceitaram durante essa semana glória. o desafio de estar aqui nessa noite, nessa tarde, durante esse dia. E eu quero pedir um aplauso ao Senhor pela vida dessas mulheres. glória. Glória a Deus. E durante essa semana, a gente vivendo tantas coisas, eu tinha esse tema e o tema fala isso escolhidas lapidadas das... aleluia, das aleluia. De Deus. escolhidas talhadas a mão exclusivas aleluia, aleluia. <risos> entenda uma coisa durante essa semana eu falei com a Leide assim: olha, não se preocupa porque as mulheres que estarão lá serão mulheres escolhidas estão sendo lapidadas pela não é o fim, eita glória vamos tentar louvar ali fala pra essa mulher que está do teu lado o fracasso não é o fim acabamos de falar aqui ó, de receber do Senhor direto do trono, aleluia o verbo dizendo não é Ah, Insistindo e pelejando, é. e nada pesquei. Oh, oh, oh. meu bem, bem, bem, bem, juntei as minhas redes e voltei à praia muito chateado. Oh. Os meus amigos viram meu fracasso e eu me bem envergonhado. Oh. Zumbavam, me faziam piadinhas, foi aí que. Hey, e ele apareceu oh! E olha só Caminhou o frango pela amiga da Mar, realmente ela está com, com, com é, do nosso, já desde o início né, do evento e foi difícil, mas graças a Deus o Senhor nos deu vitória a Deus. Então, como ainda falta um tempinho para nós lancharmos, né, nós vamos aproveitar agora eu ouvi é, a Levita Sara Rodrigues nós nos conhecemos no Rio, né Sara? E só que ela, eu nem, nem sabia que eu era fãzão do hino dela né, que ela adorava é o passo a Jesus e aí eu falei assim, gente, eu fiz até um grupo de coreografia de igreja adolescente que está usando Passa Jesus. Eu gostava muito desse louvor, gosto né? muito desse louvor. E aí quando chegou lá, e o Sara Muro de Fogo, eu só chamo nada de Muro de Fogo, porque ela mandou oh, nem é Sara. pra mim, se é o Muro de Fogo, é o Passa Jesus. Eu estaria adorando o Senhor, justamente com seu filho, que é eu desculpe isso. Adorando o Senhor. Eu não sei se vocês vão ficar sentadas lá, mas eu já vou ficar em pé. <risos> Que Deus abençoe a vida da Neide. Se a gente se conheceu, já pegou um carinho muito grande. De verdade. Que o Senhor continue honrando. E a cada mulher, a cada levita, a cada serva que está aqui, a pastora que ministrou uma palavra do Chida de Deus, eu já estou sendo alimentada. Quem, quem aqui também está? Dá um sinal de vida. Oh, glória. Pode cantar o corinho, eu quero ministrar algo aqui. Glória,